somando-se hoje com ontem tem um resultado amanhã a noção do detalhe e da rapidez da passagem do tempo combina-se em um só quadro pintado por uma mão invisível a queda e a subida o ganhar e o perder a continuidade a passagem todos os dias do passado estão presentes no presente para a ave da lembrança a todos os dias são um só Todos os dias estão juntos, unidos, sem função aparente, só se encaminham para o amanhã. Preparam para tornar tristes seus donos, pois aconteceram e já se foram. Não voltam mais. Não voltam mais, só deixam esperanças, esperar entre o bem e o mal, esperar pelo acaso como um salvador. Um destino para uma história escrita por ninguém.